Dentro do nosso lineup, nós temos hoje o coletor de dados CK65 da Honeywell. Uma das principais funções que ele agrega em termos de hardware é uma durabilidade com quedas de até 3 metros, uma alta performance de leitura no modelo de extreme long range, alcançando até 23 metros de distância e a sua durabilidade em relação a graus de proteção, IP65 e IP68, permitindo inclusive a imersão. As principais aplicações para esse coletor estão na indústria e na logística principalmente pelo seu longo alcance, o que permite que o operador leia um pallet sem precisar baixá lo ou a sua robustez com grau de proteção IP68 e IP65, que garante uma longevidade maior. Além, é claro, do tempo de bateria, que garante uma operação de até 28 horas ininterruptas.